já pus todos, agora vou puxar este para trás, reparem, para se ver bem o circuito, aqui está, Portanto, as metidas são todas iguais, a última é sempre mais complicada, acho que se consegue ver ali, exato, consegue se ver, reparem, tem que seguir aqui, tem que ser com muita precisão, e aqui agora já estamos tramados, quando ele começa a sair do sítio, não é fácil olha você tem tempo aqui está vamos puxá-la e aqui está a nossa peça está feita isto é uma pinha de rosa isto aqui é móvel pode ficar mais assim ou mais assim pode pôr depois aqui uma coisa dentro para ficar mais